Gente, vamos fazer o evento sazonal? Abre o mapa, aperta o botão RB, filtra aqui todos e coloca só os eventos sazonais para você não ficar perdido, só vai aparecer os eventos. Hoje a gente vai fazer o sazonal, vamos pegar o Lexus LC 500 2021 e o ATS GT 2018. Loja do Forza Tom. Esses dois carros aqui são comuns. Vamos fazer essa placa de perigo. Temos que pular aqui 300 metros. Bora lá, agora vai dar bom. Tem que pular aqui pro lado esquerdo, né? Que senão vai cair bem na casa lá, ó. Vai, vai... Ih, vai cair no negócio ali, ó. 355. Temos uma área de velocidade. Temos que passar aqui com a média de 160. Vamos lá, essa aqui é a Ferrari FXX. Ferrari tem que passar aqui a 160, né? Esse carro aqui tem uma manobra boa. Acho que vai dar bom com ele, sim. Só acelerar devagar na saída de curva Pro carro não, não rumar na parede Ó, 166 Temos agora um desbravador Temos que chegar no objetivo em menos de 35 segundos ó, tem que descer devagar aqui, ó Aqui, ó, tem que descer devagar Opa, obrigado, Tom, pelo Prime Obrigado, Tom Vai, carro, acelera, meu filho Vai, agora é a chance. Árvores, árvores. Árvores. Árvores. Uh! Vai, vai. Cara, esse aqui é um Jeep classe S1, tá? Mas você pode ir com o modelo S2. Vamos fazer essa corrida. É uma corrida de cross classe B. Lembrando que são três corridas cada categoria, tá? E pra essa aqui eu compartilhei o Alumicraft classe B. Agora que é, é fazer a corrida aqui, ó. Vou falar esses caras dessa live aqui. Meu Deus, parece que nunca teve infância. É, é uma sequência de, de piadas paia e prosa ruim que eu nunca vi né? Um trem desse vamos curtir aqui o update. É... deixa o like aí, ó! Manda o um salve aí, Que não é inscrito? Já se inscreva! Tá compartilhado. O alumínio, o alumínio craft. O pessoal é faz uma corrida só, aí já quer entrar. É porque o Forza não explicou direito, né? A galera para da... principalmente os novatos. Eles só fazem uma corrida, depois é, acha que o prêmio já, já tá disponível, fazendo apenas uma. Mas são três corridas de cada evento, tá? E se entrar em outra, cancela. Mano, o sazonal hoje tá dando um Lexus muito bonito, tá? E tá muito fácil. Apesar que essa corrida aqui não tá fácil não, tá? Já era pra não estar tá em primeiro já. E por enquanto aqui, só, não, só comboiando o fazer menino pervertido esse menino aí é vou falar tá ah, o Pulpete. a gente tava fazendo uma live aqui a gente tava no discord o pulpete tava roncando, eu achei que ele tava fazendo zoeira. Aí os meninos falaram, depois que eu terminei a live e saí, os meninos falaram que ele tava roncando ainda. Igual um burro, velho. Meu amigo. Menino, se eu não passar aquele cara ali, é F, tá? É F. Sai daí, irmão. Eu achei que eu ia bater na parede. Olha, não dá pra gente saber se o Lexus é bom até a gente testá-lo, né? Vamos ver. Tomara que seja, né? Agora vamos fazer essa corrida aqui de velocidade classe A. Ó, oh, são três corridas dessa categoria GT, tá? Tem a BMW M8 e a Maserati Gran Turismo. Aqui em Goiânia tem Cartódromo, mas... Eu nunca andei de kart é, eu, eu tava andando em um Uber E tinha um cara lá Que ele falou, nossa, eu gosto Mas assim é, Eu fui um cartódromo é, Ele falou 100 reais meia hora 100 reais Aí ele falou tipo assim Mano, você senta no carro, você já tem que levantar para ir embora Ele falou que a, a roupa É velha e o, e o capacete é velho e, e fede. 100 reais, irmão. Mas ele falou, ah, mas o pessoal lá que tem a bala já compra a própria roupa, né? A roupinha básica é mil reais. Mas 100 reais pra você brincar todo final de semana, meia hora. Aí é 150 Oi, Naruto. É, tem que ser Sub Naruto para mandar mensagem de voz. É muito caro, cara. E ele diz que fede gasolina e o barulho do, do carrinho de mobilete. E quando termina, você sai fedendo gasolina pra caramba e, e, e óleo. Porque é muito barato. Não, imagina o top. Se esse, se esse michuruca que você fede gasolina, capacete velha, é cem reais e mais. Eu falei que eu não aguento cem reais e me... meia hora? Vai cá só o que fazer, William? Você não... chegou agora, você não sabe nem do que é que nós tá falando aqui. Sem vergonha. É... A gente tá falando sobre o automobilismo aqui no Brasil. Os preços exorbitantes. Vamos fazer a caça ao tesouro. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem que pular uma placa de perigo com uma Aston Martin lá no festival. É essa placa de perigo aqui, tá? Que fica próximo desse festival. Bora lá, gente. Tem que pular essa aqui, ó. Tem que pular isso aqui. Vamos ver se realmente essa aqui é a pista se eu não arrumar o carro ali, né? É isso mesmo, olha lá. O baú do tesouro tá bem aqui, gente, ó. Bem nesse local aqui. Tá aqui na praça, ó. Só quebrar, pronto. Agora é um desafio de foto. A gente tem que fotografar qualquer carro da Fórmula Drift lá na Lagran Caldeira. O local para tirar a foto é aqui, tá? Bem aqui onde tá marcando. É só isso, tirar a foto do Neon. Vamos fazer a corrida online. Gente, o carro é estoque, é sintonagem. Bora lá, bora lá, meu brother. Night, bora aqui. Eba. Ah, acelera eu o... o carro já é lento e o cara e é aqui que vai vir o meteoro. quer ver eu já vou entrar aqui de qualquer jeito né? os ah vou, vou segurar os carros lá vou tentar né se conseguir passar na frente aqui porque esse esse evento de hoje os bots estão bem na tela eu vou tentar segurar apesar que... Nesta maneira ganhando eu nem segurar né? o pessoal da sala que tá andando ali, né? nossa o carro é meio que... esse carro aqui seada, na glaciada uma tonagem compartilhada top ó ah, o menino ali tá segurando ó o cara ali segurando eu quando eu vejo que o pessoal tá meio cansado eu seguro também mais a galera tá andando bem. Só o zero ali que tá cansado, né? O zero tá em último lugar. Né? Mas a gente tá bem, a gente tá com os minutos. Até a primeira marcha ali quase um capar. É engraçado demais Eu não aguento não é, Só tem prosa Só tem prosa na live Para fazer o Forza Tom, obtém e dirige um Ford Mustang Shelby GT500 2020. É ele aqui, ó. esse carro aqui, gente. Ó, Shelby GT500 2020. Ganhe uma habilidade extrema de borrachão. Bora lá, ó, é só ficar fazendo zerinho aqui. ó. Fica fazendo zerinho em qualquer lugar que você tem espaço para dar certo. Ó. Pinte a carroceria do seu Ford Mustang. É só você vir na garagem, clicar aqui Escolhe uma cor diferente Dirija por 8km Eu vou marcar esse ponto aqui E vou começar daqui Pronto, é só você ir de um ponto a outro Lembrando que a configuração de tunagem desse carro aqui Tá compartilhada, tá? Terminamos o Forza Tom Vamos fazer esse Event Lab aqui Porque ele é classe S1 Bora entrar aqui nesse evento Para esse evento tem esses carros compartilhados Eu vou de Porsche Vamos fazer esse evento aqui do Super 7, não, né? Super 7 é Horizon 4, né? Esse aqui é o Event Lab. São três voltas. Nossa, que legal. Gostei daquele salto ali. Não tem uma curva pra cá, não. Que doideira é essa? Oh, tem uns eventos que são da hora, tá? O pessoal tá começando a fazer uns eventos da hora. Vamos ver a nota que a gente vai dar para esse evento aqui. Hein? Apenas uma volta aqui já já tô vendo. E tem uma parte aqui que é uma parte de rally. Podia ter umas votações para colocar uns eventos desse aqui no modo online. Só que esse tipo de evento aqui se colocar no modo online é, né, qualquer console que vai rodar, né, legal, porque tem alguns, principalmente Xbox One, passa mal aqui, tá? Uh! Uh, parece que tem um atalho ali em cima, cara. Eu acho que esse evento não era para essa classe, né? Eu acho que não era. Aqui de terra Que eu queimei assim, mas Ela, ela, ela é plana né? Não é tão Não é tão abrasiva Vamos lá, vamos abrir a última volta Agora eu quero pular lá em cima Bora, Porsche, é agora É agora, é agora Olha Deu certo Caraca, velho E agora? Caraca, é um atalho, mano Gostei, hein? Essa aqui é a do update passado, do sazonal passado. Ficou muito legal. Terminamos o evento sazonal. Lembrando, lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Quem for comprar Overclock, não esqueça de utilizar meu cupom que está na descrição.